Assim, tipo, fazer piada de boa, pegar e fazer. Pô, galera lá do, do Nordeste, vocês acham que eu, que eu não sei que vocês fazem piada com, ah, gaúcho não sei o quê, gaúcho é tudo macho, até debaixo é outro macho. Tem várias piadas. Meu sócio era nordestino, mas do Deus, eu escutava piada de gaúcho o tempo todo, né? Daí eu, a galera fica nessa daí. Deixa eu então ler aqui as perguntas, eu quero ver se eu preparo já pra fazer uma segunda live. Eu quero fazer duas lives hoje, uma atrás da outra. Uh, gaúcho gostando de trenzinho, olha só Complicado, mas que barbaridade Pessoal querendo aprender a ser bonito igual a mim Ah pessoal tem, Aí tem que, ser, tem que nascer no Rio Grande do Sul né? Então como eu disse, gaúcho não se acha Até porque nunca se perdeu O gaúcho sabe que é E aí, isso é xenofobia agora? É xenofobia? Ui, que medo Não O cara pegar e fazer piada com baiano é xenofobia? Não, também não ah, o cara destratar um, um, um baiano por ser baiano é xenofobia? Eu vejo que não, eu vejo que é só estupidez mesmo. Ah, o cara é baiano, logo eu assumo que ele é petista. Então eu vou tratar ele mal porque eu sou um otário que pensa que uma pessoa só porque nasce é em tal lugar é um petista. Pô, é, isso é burrice, cara. É burrice. Esse que é o ponto. Existe um limite onde quer a graça, onde quer a piada, essas coisas que eu vejo que é uma coisa extremamente saudável de fazer? Porque quando tu começa a criar um grupo dos protegidos, não pode falar mal, mas eles podem falar mal da galera, aí tu cria uma rivalidade ruim, né? Por que, que essa rivalidade existe? Você já parou pra pensar? Por que que é ruim chamar o, o baiano de sossa, vamos colocar assim, né? Ou o nordestino em geral, mas tu pode pegar e chamar o gaúcho de viado ou chamar o catarinense de nazista, né? Por que que tu pode fazer isso no Brasil? Pra quê? Justamente pra ficar desmoralizando essa galera. O pessoal quer a Cisane, eles querem a briga, eles querem que a pessoa que tá nessa região se sinta ou vítima, né? Ai, meu Deus, me chamaram de, sei lá, falaram que o baiano fica numa rede, que o baiano gosta de rede, que o baiano tem rede no quarto, quem for baiano tem rede no quarto, comenta aqui embaixo, deixa o like já, tá? Porque baiano eu sei que tem rede no quarto, eu conheço o pessoal que tem rede no quarto. Mas, ah, baiano tem rede no quarto, não sei o que, tá, mas é um, se for, é um for um fato, ah, beleza, e se for errado, é só o cara falando uma coisa que, tipo, ah, piada, beleza. Clãzinho, o que que veio primeiro? Agora a pergunta. Tô vendo que vocês estão falando aqui de baiano. O que, que veio primeiro? O baiano ou a rede? Essa pergunta eu quero que vocês respondam nos comentários aqui. Porque tem que engajar o algoritmo, tá? O que veio primeiro? Aqui, ó. Foi o baiano... Uh, o baiano porque o cara que pensou na rede, ele virou baiano logo depois que fez a rede. Então a rede tem que vir primeiro, né? Se, como que o baiano vem primeiro se ele virou baiano logo depois que fez a rede? O cara manda cinco pila pra, se contra... pra fazer uma contradição. Olha aqui, ó. Por lógica, a rede tem que vir primeiro. <risos> Não, é só ler. Olha aqui, ó. Ele virou baiano logo depois que foi feita a rede. Então, a rede veio primeiro. Mas o cara disse que foi o baiano que veio primeiro. Não, pera. <risos> da mesma forma que tem gente que pega e fala... Pô, tinha gente aqui que era do Nordeste que falava... Olha esse cara falando pro... Não me lembro pra quem. Pro... Pra um rapaz que estava aqui que era um gringo, né? Que uma no canal. O Gabriel, esqueci o sobrenome dele uh, O cara falando assim O Randall, pra quem se lembra O Randall falando, olha esse cara aqui, o maluco loirinho de olho azul Isso aqui é um nazista, cara Ele falando assim, pra mim isso aqui é um nazista Ele falando assim, zoando, sabe e Quem que levou a mal? Quem que levou, ai meu Deus está realmente Não, era piada Então o que acontece que eu quero pegar e deixar claro, tem muita gente caindo nessa onda que não, a culpa sei lá, a culpa do Bolsonaro olha, olha o grau de estupidez de uma pessoa, a culpa que o meu político favorito tá perdendo é a culpa, sei lá, dos baianos e daí o cara fica puto com toda a galera que mora numa região que talvez seja até votado no mesmo candidato que ele, mas ele fica puto com todo mundo de praxe por conta de votinho, cara, e é justamente isso que a democracia se usa pra se palpar. como? Ele usa a Cisânia, a briga entre dois grupos, né? Opa, agora nós temos Sul versus Norte. Briguem, né? Briguem. Daí que acontece, a galera ainda, que eu falei que o pessoal bolsonarista estava fazendo o maior serviço possível de campanha para o Lula, que é pegar e ficar xingando nordestino por ser nordestino, né? Todo nordestino é isso, todo nordestino é aquilo. E xingando, a galera xingando, a gente só xingando pra caralho. Fazendo um serviço que é qual? A galera vai dizer, oh! Agora é só vir à esquerda e falar que o pessoal do sul é xenófobo, que não gosta de nordestino, o pessoal vai estar xingando o destino, né 1 um mais um é igual a dois, apesar de ser, aí não ser o caso, a falsa analogia, o pessoal vai pegar e votar mais ainda. É, essa é a estratégia. E o pessoal ah, não sei o quê. E agora, o que acontece? Quando o pessoal uh, da região... Ali, Sudeste, as coisas... A região total, tá, tá, assim, qualquer canto. Teve até Porto Alegre se fazendo, claro. Não tô dizendo que foi, tipo, ah, agora o Nordeste tá atacando o Sul. Não, tinha até gente do Sul atacando a, a Lemoada, né? Quando isso acontece, Ah, oh, oh, grandes coisas, grandes coisas. Falando de baiano aqui no, no mundo, não dizendo que, que tem que pegar xingada, aí, tipo, manchete. Né? Bolsonaristas, não sei o quê. Daí, quando a galera pega e fica chabando todo mundo de qualquer coisa, coalho... Uh, que é, ah, alemão, não sei o quê, não tem isso, aquilo, fica roubando cultura dos outros, ah, kkkk, kkk, kkk, kkk, Oktoberfest é cultura, okk, ou ficam querendo reescrever a história, dizendo que não é eles que tem que comemorar, porque os egípcios que fizeram a cerveja... Teve gente falando isso no Twitter e fica tipo, meu Deus do céu, por que que o... Eu... eu acho que o Elon Musk tinha que comprar o Twitter e só dar Alt F4 no Twitter. Ele tinha que deletar o Twitter eu faria o maior serviço a humanidade. Se bem que o TikTok ainda existe, então tem que acabar com o TikTok também. Mas, em vez da galera pegar e daí falar, não, isso aqui também é a mesma merda. Isso aqui é a mesma merda. É exatamente a mesma merda. Só que mudou o alvo. Antes o pessoal tava xingando o nordestino, agora tá falando, da Lemoada. Não, veja só. Daí tá o pessoal, tipo, passando pano, mídia passando pano. Então é isso.